Salve rapaziada, eu sou o Gui, eu sou o Bruno, eu sou o Roma, eu sou a Dani, e eu sou o Boto PC. E nós juntos formamos a equipe Caçadores, Caçadores de Vendelite. E rapaziada, bem. hoje a gente veio em Ararabuco, comemorar o nosso 1... Hum? Milhão de inscritos, mas é. olha essa cidade aqui, meus amigos. Hoje a gente veio com esse todos é os certo. caçadores de lenda elite aqui pra gente poder fazer o nosso especial de um milhão. Aqui, mano, a gente tem que bater palmas, palmas em menos de um ano, né, molecada? Um milhão de inscritos não é fácil. E mano, a gente trouxe o Renan como oficial. E também trouxemos o Renato no nosso especial de um Comemorar milhão. Comemorar esse um milhão de inscritos. Sabe o que é interessante? Ah. Que você veio aqui e tá mostrando que o quadro deu certo, tá ligado? Esse foi, foi pra esse foi, esse foi é, esse o motivo mano. da gente ter vindo, que aqui é, é, é, é uma, não é as primeiras entradas do canal, mas faz parte. Faz parte, né? E aqui, galera, vou já explicar os Elite. Seguinte, galera, aqui foi bem conhecido aí alguns anos atrás. E aqui, é, por muito tempo, foi chamado de Cidade Fantasma. Por que Cidade Fantasma? Teve uma época, realmente, a época que eu vim mesmo, todas as casas foram deixadas pelos moradores e ficaram aí, tá ligado? Assim, ó, viu? não mora ninguém, não ninguém. Mas, com o tempo, as pessoas foram voltando a morar aqui. Então, hoje, nessa ilha moram cinco, cinco famílias e virou uma cidade conservada. Aqui. E, molecada, eu nossa, sei é que eu, eu na época na eu época... vi que tava, tem todos os móveis lá dentro. Ah, entendi. Ah, e, mano, tem que, Ah, nossa. tem todo 1776, 1776 então, mano, mano. É uma cidade muito conservada. Nossa, Realmente, mano. Tinha é muita coisa aqui. E olha lá dentro da igreja. Vamos ó. ver, vamos ver, ó, molecada. Olha como que é dentro da igreja. Cara, nossa, é bem conservadinha, bem cuidada, velho. Não, olha é. isso, mano, ó. Toda tá bem janela, feitinha. Caramba, aí o pessoal não... vem aqui, será que faz tá os cultos? Mano, então vamos fazer o seguinte, pessoal. É, é o seguinte, mano. Eu quero que vocês aproveitem. Passeiem pela, pela ilha, né? Uhum. Que é uma ilha, cidade de Ararapira. É, o pessoal aqui não gosta mais que chama de cidade fantasma, porque o. Eu... Tem famílias morando aqui. Isso mesmo. Mas ela, desde Muito a época que eu vim, na verdade, que era chamada Cidade Fantasma, já as casas eram conservadas. Uhum. Tinha sempre, era, tinha dono, mas ninguém, mas morava. ninguém morava. Agora mora. mora. Então, e detalhe: como é uma cidade aqui, tem o seu próprio cemitério, que fica no fundo do vale. Uh. Então vai descobrindo, mano. Vai então, lá. Então, parabéns o seguinte. a todos os elites vocês desempenharam um ótimo papel. Uhul! Esse 1 um milhão de inscritos aí devem a vocês, é, mano. Porque quando eu criei o Elite, eu soltei na mão de vocês. Inclusive, mano, passei por vários bagulhos, vocês estão tá ligados. Eu não tava conseguindo nem colocar meu canal no eixo, mas no Elite. Então... Vocês seguraram firme. E eu fiz questão de vir aqui, particularmente, pra estar junto com vocês e estar nessa lenda, viu? Então passei, aproveitem essa viagem. Eu sei que o Boto não queria estar aqui, mas é uma viagem oh, muito importante. Eu queria estar aqui sim, tá? Eu só achei que como era uma festa, ia ter cobs e bebes. Mas é isso. Vamos, vamos Aproveitam vamos e é nóis, galera. Só, só, só, só vai começar por ali, galera. Vamos ali, começar ó. então por ali, Boto? Vamos, vamos. Ô, Bruno. E olha, eu tô pensando o seguinte. Depois da gente estrear tudo, como não vai dar pra ver, né, 100%, eu trouxe o drone. Pra gente poder Não, ver onde é o cemitério e pra gente bravo. poder ir lá no Não, final. O que vocês acham? Bora então? Bora. Coisa boa, mano. Vou chegar pra ele aqui. Aqui é era é a escola e ali era o cartório, tá? Aqui cidade. era uma. Hum, boa, sim, né? mano. V vamos na escola primeiro? Vamos ver como que era a escola? O pessoal tava falando que aqui era uma das maiores cidades, só que com o tempo ela foi de se desfazendo. Tinha cartório, escola, tudo tinha tudo aqui. tudo, né, mano? Caraca. E olha só, galera, como que o Ai. tempo já foi levando, tá trancado, tá toda fechada, ó. Aqui provavelmente tinha portas, né, mano? E o tempo é isso, mano. Como o Ararapira ficou conhecido como uma cidade fantasma, rapaziada, não é mais. O pessoal mora aqui e tudo mais, tá ligado? Tem muita gente. Realmente, ó, tá tudo fechado já, ó. Tá fechado, Tá tudo trancado. Vamos ver. Deixa eu ver essa aqui, ó. E galera, o mais louco, ó. Não, tá tudo fechado, ó. Tem, tem bicicleta, tem boleta, essas coisas. Muita... Ah, então top, vamos deixar é, aqui. não vai mexer, já que tá E fechado. ó, tem um problema, molecada. O tempo, não vai ter o cidade, tempo é isso, fala. Que tá, não tá, vai não é existir. Que tá aqui, tá... Ó, molecada, o tempo tá levando, ó. Ali tinha uma casa, você tá vendo? Ó, ela foi destruída. Tem uma, não tem várias várias tem casas, várias né, casa. aqui embaixo. E o tempo, Dani? O tempo é assim, ele, da mesma forma que ele te dá, ele, ele leva te... tudo. Então agora Nossa. vamos continuar explorando. Vamos ver agora a próxima casinha ali, que isso é um cartório raro. Não tem nem como imaginar um cartório da Mano, olha só, Dani. Esse cartório aqui. Caramba, velho. Quanto tempo é bom, tá aqui. aqui ó. ó, vamos ver, calma aí. Ó, molecada, eu vou tentar dar um... Ó, olha isso aqui. Tá todo... Cuidadinho, ó. E aí, tá tudo trancado? Não, Arturza, eu... Né? Eu... É, não igreja, é um caranguejo, Caranguejinho. Deixa eu, ah, vou fazer o seguinte, calma aí. Bruno, vem comigo. Molecada, essa casa aqui, ó, na verdade, era um cartório, tá ligado? Então, o pessoal fechou pra tá cuidando, né? Tá preservando e tudo mais, mas a gente vê que, mano, o tempo tá levando, tá ligado? Ó? Que tudo tá sendo. O tempo tá comendo e tudo mais. E eu queria entender, eu queria, sabe o quê? Poder voltar no tempo e é. ver como isso aqui funcionava. Cartório, igreja, e isso, funcionando. Escola, tudo a galera andando, brincando, se divertindo por aqui, tá ligado? Então, tem uma janela, mas tá aberta. Tá muito fechada a mata, pessoal. Ó. Não dá assim, ó. Então vamos, tá fechada. Tá cheio de, de coisa. Não. Nossa, era muito... Aqui tem um buraco. Tem um buraco, Dani? Vamos conhecer então esse buraquinho aí, ó. Tem coisas antigas ali, ó. Vamos ver, rapaziada. Ó, olha isso. Ó, ó, essa linha. Dá pra ver aí, Dani? Dani, ó. Tem um, tem, tem um carrinho ali, velho, ah, mas era é pequenininho. Cartório é isso, né? Tipo, cartório é só para guardar documentação, é então, coisa velha, mais nada, pessoal. A ilha é grande, então isso, a gente só tá começando. Pessoal, só começando. Eu vi uma trilha pra cá, ó. Não sei, acho que é uma coisa interessante. Vamos ver é lá. Vamos explorar, vamos explorar. Então, né? Tá na nossa mão de explorar. Olha só essa casa, pessoal. Essa aqui é grande, mano. Mas, ó, igual os moradores falaram aqui, tudo tem dono. Tudo, tudo tem dono. Então essa casa tem dono. Não tá largada, não pode cê, simplesmente. Você não aqui. pode chegar aqui querer abrir, tá ligado? Não, não é assim. Aqui a gente não tá forçando porta, nada, porque, igual eu falei, tem moradores, a gente só tá visitando. A gente, rapaziada, nada mais do que turistas, tá ligado? A gente tá Ixi. turistando é uma cidade realmente fantasma, mano, parece que todo mundo fugiu daqui, tá ligado? É, assim, cara, é, é estranho, é diferente. Não, é diferente, é diferente, aqui. bora, é isso, hein? tá maluco, pai? pai aqui, ó, ah, tem um, um portozinho ali, ó, onde o pessoal fica, tá vendo? Hum, Interessante, hein? E ó, tem outra trilha pra cá, pessoal, vamos seguir essa trilha aqui? O que vocês acham? Bora? Ó, oh, mais casas aqui, porém essas casas aqui estão todas habitadas e essas aqui estão mais conservadas. Que tem grade. Ah, filha, acho que deve ter mais turista como nós, né? É, que Ó, oh, ter... tem casa construindo aqui. Ah. Casa aí, construindo. É tá abandonada. É. E aí, tá galera, né? tem uma trilha. Essa aqui tá abandonada. É. Tipo assim, né? Não mora ninguém. É. é que pra gente, quando não mora ninguém, acaba é do abandonou, É, é, é, agora a gente tá indo pra uma trilha. Mas mano, a gente tá, aqui, tá indo para uma trilha? Aqui eles tamparam tudo pra você não conseguir ver nada É, mano. Dentro. Nenhuma oh. casa a gente conseguiu ver dentro ainda. Vamos ver. Dá pra ver alguma coisa? Consegue ver aqui que a câmera do Gui é melhor. Não dá, é tudo escuro, Nossa, preto. Dá pra ver? E a comunidade mata, viu? E aí Gui? Uhum. vamos conseguir essa dá trilhinha aqui. de entrar, mas... É... Não pode, né? Imagina é aqui quem que morava aqui ah, à noite? Eu, eu sou da seguinte opinião: isso é uma opinião minha, tá? Oh. Pra mim é uma cidade fantasma. Ah, mas está conservado. Ah, ok, tá conservado, mas não habita pessoas é bem pouca pessoa que mora. So. É. Mano, a Já morou muita gente. Já aconteceu muita coisa, É. Vamos seguir agora então essa trilha. O Renato falou que tem um cemitério, mas a gente não sabe. A gente vai seguir essa trilha. Se for o cemitério, não é achou. Tchau. Galera, é o seguinte: final da trilha. Eu tô achando, eu já chama a casa aqui. ó. casa ali, ó. Parece que tá nova, Bruno. Será que. isso Isso, não cachorro. A gente tem um pintor ali. É, o Pinter sem correr. O é bravo. A ah, Mônica. Ele tá, ele tá com os olhos. Hum. Parece que não vi a gente faz 80 anos. Então. Ai, deu, perdi. O que é isso? Que que é isso? Ô! Opa! Tarde! Porra, Diago! Que Porra, Diago. Como é que ele tá tirando. Desculpa aí, é qualquer coisa, a gente. Tá saindo já. Vamos hum? Nós, nice, está gravando? Vai falar com os carinha ali atrás? Ô, oh, Dani, oh, vamos tá embora, Dani. Ô, oh, Dani. Qual que é o nome do senhor? Eu quero tirar de um cara, mano. Cara, deu um tiro. Cara, deu um tiro na nossa reta, mano. Galera, ele é acabou de tomar um tiro do, do, do senhor Esteu do senhor acabou de um tiro do Acabou de levar um tiro do seu, seu Cleiton ah, ele chegou assim, ó, molecada Ele é, deu um tiro é, na no nossa é, reta, mano ele falou assim, se desliga, se é desliga é o, isso aí Eu se sei que era alguém ali, eu sei que era e ele falou assim, pô, seu pé é grande, seu pé não tá tão nisso não aguenta não Ai meu Deus do céu É porque assim, eles não estão acostumados com pessoas aqui E se você chegar sem avisar ninguém mas amigos, se prepare que o lombo Você é vai, vai tomar tiro. Você vai tomar tiro. E aqui a mata é muito aqui, fechada. Ó, Acho que... pô, eu aí, perna. O Bruno foi o é Lógico, mano. Não, você ia sair correndo. I ia sair correndo, não, mano. Você ele ia voltar pra trás. Não, ficou ali Dani de frente. Não, eu não ficaria de frente. O cara tava com uma arma. Não, eu não, eu não sabia se era de. Benita, né? Tipo assim, eu falei, mano, esse cara, se ele mirar na nossa reta aí, tipo, falar vaza daqui, ia começar a atirar. Eu não ia ficar ali. Eu ia sair devagarzinho. O então, Zé falei, mano, eu, eu ia voltar e ia chamar o Renato e o Márcio pra voltar pra cá. Então mano, vamos continuar seguindo? Vamos. Não, viu? Tanto que eles são corajosos, né? É. Ah, eles, não, eu tava atrás, continuei eu atrás. Eu só não sei ele. que eu, eu, ele, Corre, só... ele atirou, né? Ele, ele atirou em cima da gente. Ah, mano, vem a... aqui, ó, a bala. Vem aqui, galera, toma esse cara aqui, tá? Vamos lá. Deixa o like. Deixa o like <risos> Mas a marca é muito fechada, eu já adorei. A gente, sabe o que aconteceu, mano? Né? Ah. A gente foi numa... Uma... Sério mesmo, a gente foi numa trilha aqui, começou a seguir seguir, de repente... PÁ! Levamos um tiro, alguém atirou na nossa reta, em cima das árvores, quase acertou a gente, né, Dani? Muito a gente foi ver desviado. um não, senhor das cavernas, não, irmão. Tchau, é, o tiozão? Ele deu um tiro, aos mics tudo correu, fui a única. Oi, uma... tudo bem? Aí ele foi a desenvolvendo. Outra. Não, eu ouvi. Sério? Não. Ele atirou no seio? Tirou, mas é, tipo assim, atirou é, na árvore assim pra assustar. Mas ele tava falando de Jesus na sua vida. Caralho, meado, deram um tiro no, no, nele. Era arma de surto, mas era, era arma de chumbinho, era uma espingarda de chumbinho Caralho, ele. Caralho, viado! Uma espingarda de chumbinho. <risos> Aí ele começou: Ei hey, galera, brincadeira, é que faz tempo que eu não vejo alguém por aqui. <risos> <risos> Desse jeito, velho. <cara. risos> Será que é o cara que você viu há é, anos anos atrás? Ele Será ele que ele lembra de você? Ah, ah não sei. Não tiro de chumbinho. <risos> mano, a gente viu na casa dele tinha uma foto sua proibida esse garoto aqui. É, tô brincando, mano. Tô Pô, brincando. aqui, tô acessando o já fui lá? Você já foi lá? Já. A gente não foi ainda, a gente Mãe, tá eu vendo já vocês. Seguiu seguido reto a casa dele? Não, nós seguiu. Mas você passou pela casa dele e viu ele? Não, eu fui por cima, tem como ir por lá. Então não, vamos por cima? Vamos por cima, melhor. Então vamos. Bora. Bora. Tio, deu... eu vou por lá e enquanto vocês lá. Tá, tá bom. Tá, beleza. Bom, galera, é o seguinte. Agora a gente vai pro local mais esperado, mais aguardado por mim, acho que por você também. Todo mundo, mano. É por todo mundo. Gente, que é o que, Dani? Fala pra eles. Você tá com medo de falar? Gente, vou falar bem real. Ah. Oh, tem uma outra casa lá. Tem. É Olá, boa tarde. Oi, Sebastião. Beleza? Oi, galera. Como vocês estão vendo, é uma cidade fantasma, entre aspas. Porque ela tá sendo habitada. Ela tem alguns moradores. Mas então agora, nós vamos ir na... No cemitério. Nos túmulos. Lembrando, esse cemitério ele tem mais de 300 anos. Já foi enterrado mais de... Mano, mais milhares de corpos lá. Porém... Muitas das lápides foram arrastadas pelas enxurradas e tempestades que teve nas épocas Então mano, a gente pode estar pisando em cima de corpos É, e assim, <risos> muito louco. uma dica, se vocês querem vir aqui De verdade, venham com muita cautela, com Sim. muito respeito Não chega chegando aqui Mano, você tem que chegar, conversa com o barqueiro que está te trazendo Fala cara assim, ah, eu tenho curiosidade lá de conhecer Porque o pessoal mora aqui, é meio que uma falta de respeito Sim. Eu vou chegar na tua casa, abrir a porta e falar, oi, tô aqui. Tô gravando sua casa, aqui. Então é assim que ele se sente, então a gente pediu permissão, conversou Sim. com ele. Isso aí. Então, tudo com muito respeito, gente, pra vocês não levar um... Um, um tiro de chumbinho. É. E aí, mano, é. bora se Nossa, cimiter. eu tô me divertindo. Reste de um milhão, coisa boa, 20 horas de direção, quase tomei um tiro no zóio. <risos> eu tô com, ah, fome. tô, tô ansioso, fome. com fome, tô com fome. conhecer o cemitério. Eu ali, também, né? todo mundo. Eu também, bora Beleza. Mano. Nunca mais venho. Não, eu venho. Amanhã vamos estar tá aqui de novo, coisa boa. <risos> é, galera, esse é um milhão. Não, eu acho que é, é fácil. Não é fácil, mas a gente gosta disso. Sim, pra, quem, pra quem não gosta. Pra quem não gosta, aqui uh, em casa. Pô, oh, peraí. Eu Sim. acho que a gente acabou de chegar. Mano, Mano. é mesmo. Ai, que medo. Olha Mano, isso. Mano, é os túmulos. Mano, olha isso. Olha, olha lá. Você tá doido. Mano, Pô, o seguinte. Vamos deixar para o próximo vídeo, mano. Porque o esse Vídeo de amanhã. Um vídeo de Pô, amanhã. Chama. Amanhã tem, pessoal. Então já. vamos fazer deixa o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal do Elite pra gente bater 2 milhões esse ano. E, mano, amanhã. Acabou, tem um vídeo Exclusivo Acre, do cemitério, mano. Porque merece, né? Sim, merece. Pessoal. mano. Muito. Pelo que é a gente viu pelo drone, é, é muito zica. Bora então? Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like. Deixa muito like. Porque amanhã, às 6 horas da tarde, vocês vão ver o cemitério da cidade fantástica. Beleza? Vamos juntos, mas olha, é. falou. Aí